Hey guys, how's it going? Aqui é o uma cena da English Experience e hoje eu trouxe mais uma slang Tip, uma dica de gíria pra você. Sabe aquele seu amigo Pão Duro? Como é que você chama alguém de Pão Duro em inglês? So, check it out. A expressão correta é chip ass, cheap ass. Então, aplicação numa frase. Oh my god, John is so cheap ass. Oh my god, John is so cheap ass. Meu Deus, John é tão pão duro. So guys, that's it. See you.